Você sabe qual é a instituição que dá show em educação? Isso mesmo, é a Unifeb, um centro universitário com 55 anos de tradição. Aqui você encontra professores altamente capacitados, qualidade de ensino e uma estrutura que é um show à parte. Na hora de escolher, escolha a melhor. Unifeb, aqui quem faz o show é você. Vestibular Unifeb, prova 100% online.